No! Triple, triple, triple, triple. Vai ser quadro, vai ser quadro. galera. Beleza. O vai com vocês é o caixa. Tô aqui no COD da Ubisoft. Da Bugsoft, LOL. E, mano, sincerão, o jogo é muito bom, cara. Ai, meu Deus. Não, eu tô, não tô ruim, não. Eu, eu tô muito ruim. E, tipo, a sensibilidade desse jogo é muito estranho É, eu, eu tô muito ruim. Mas, tipo cima assim, no jogo... Ele é, ele é legalzinho, essa... Esse negócio de poder e pular aqui é muito bom, muito bom mesmo. Meu, olha! Oxi! Mano, uma coisa que eu acho engraçada nesse jogo é o voice, velho. Esses dias, como o jogo tá, tipo, muito novo e tem muita gente gravando, inclusive eu tô gravando, tem muita gente que deixa o chat de do jogar aberto, velho. A primeira vez que eu entrei, eu entrei com o chat de voz aberto. Né? Os caras estavam tá ouvindo tudo o que eu tava falando. Vem cá! Vem cá! Droga! Então, tipo assim, eu já caí em umas partidas com o streamer. Esse negócio de cair com streamer streamer, é, deve ser engraçado. Eu caio sempre nas partidas com streamer, quando eles estão jogando muito, eu tô jogando igual um merda. Eu vou prestar atenção no que eles estão falando. Eu não consigo jogar com o chat de voz ativo, tanto porque eu desativei para gravar a vida. Não eu fico maluco. E de pela dele ser é toda diferente. Então, eu não. Eu tô com dificuldade de me acostumar, mano. Olha isso. Pô, muito, muito diferente. Então, sei. Assim, pula, plau, plau. Escrega, plau, plau. Aí não consegue mais. <risos> Botei um escudo sem querer. Retaliation. Tem que, tem que colocar... Ou, ou, tem, alguém manda pra Ubisoft falar pra botar do Blast Português aqui? Tá bom. Eu acho que quando um o Brasileiro no jogo ia ficar muito bom, velho. Porque, tipo, assim, ele tem aquela pegada Overwatch e COD ao mesmo tempo. E Rainbow Six. Ele tem um pouquinho de Rainbow Six, vai. Mas isso é mais por causa dos personagens mesmo. Já vou morrer. Dei a cara morrer. E tipo assim, falando sobre os mapas, velho. Mano, eu curti alguns mapas. Tem uns mapas aqui que são maneiros. Mas tipo, os mapas é muito detalhado. É muito detalhado, velho. Isso me deixa muito confuso. Igual, é muita coisa pra você olhar. Muita coisa colorida, iluminação, pá. Olha. Olha aqui, olha lá. Toma na mão. Matei o cara na mão. Me deixa eu falar. Não deixa eu falar. Deixa eu gravar meu vídeo. Meu vídeo enquanto eu jogo muito ruim. E vocês vão ter que se contentar com eu falando. Porque se for eu jogando, não tem. Tem nada de bom aqui. Já morri? Não. Já morri? cara esperando já pra morrer. Preparado, sabendo que eu vou morrer. Olha aí, os caras... Olha os caras roubando as duas zonas ao mesmo tempo, velho. Vê se pode isso. Ah, Quero que o meu nome tá... O meu nome tá todo bugado aqui na Ubisoft, velho. Ubisoft, tem que acertar o joguinho. O joguinho é bom, velho. O certo é pra nós, mano. Meu nome fica invisível. É, eu não consigo, às vezes, entrar em partida de amigos. Já vamos tacar tá o pão no jogo, já, No do vídeo, vamos tacar tá o pau. Meu Deus do céu. Eu caí contra a Faze. Tô jogando é contra a Faze. Tô jogando um, um campeonato, é. Eu tô jogando é campeonato, não é possível. Tem alguém aqui. Toma. Vem! Vem! Vai ter que vir. Vai ter que vir, vai ter que vir, vai ter que vir. Vem, vem a mim. Eita, nós... 10, Dez, 10, 10. <risos> Pera aí, mano, meu cadê tá igual meu aniversário. Mano, falando sobre tipo os bugs do jogo, acho que o que eu mais tive foi o em um que eu não consigo entrar na parte dos meus amigos, tá ligado? Eles aparecem estão no menu, mas eu não vou pra entrar. Isso é uma merda, na moral mesmo. Então é um aqui. É concentração, tá com. No! Triple, triple, triple, triple. Vai ser quadra, vai ser quadra. Uh, quadra aqui. Quadra aqui, quadra aqui, quadra aqui. Ah! Vou minha bala. Cadê tua arma? Cadê tua arma? Cadê tua arma, meu? Ah, Matei o cara na mão só pra roubar a arma dele. Serve. Serve não, mentira. Não serve não. Véio. Tá, vou me dar uma coisa que presta. Isso aqui não presta não, velho. Vai. Pode até mirar rápido, mas não mata com tiro. Bota a cabecinha, vai. Os modos de jogo desse jogo, ele é legal, tá ligado? Tinha que ter um mata-mata. Isso é, isso é meio óbvio. Tinha que ter um mata-mata. mata-mata é essencial um jogo de FPS. Vai ficar igual na né? ship tipo, MW2. Oh! No final da partida. Que bala. Final da partida. Nossa. E eu nunca fico assim, né? Eu nunca, eu nunca cheguei a ser esse cara que fica aparecendo no final da partida. Tinha que ter um aqui o Khan também. Caramba, duas mortes. Eu não acho que eu sou tão ruim essa. Duas mortes? O? Na moral, tem que lançar um aqui para essa personagem aqui de Gótica. Só fica com esse comentário, assim, solto. Bom, então, mesmo que eu esteja aqui no início de uma partida, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que quando sair o jogo, ele não saia bugado por ser da Ubisoft. isso vai me deixar muito triste. O jogo tem futuro. Então, tipo, cara, sério. Ubisoft se investir nesse jogo aqui, dá, dá muito certo e bate frente com o código, com certeza. Então é isso. Deixa o like e eu morrendo aqui. E falou. Até a semana que vem.